Eu falo muito da escrita como, como uma terapia, ela não substitui a terapia formal técnica, mas ela tem um papel bem importante uh, na assimilação dos nossos sentimentos. E você tem que colocar no papel, porque enquanto está aqui é bagunça. O nosso cérebro, ele não é a função do cérebro não é organizar, é criar, é fazer conexões. A organização ela tem que estar tá sempre externa a nós, por isso que escrever é importante. Existe uma questão de padrão de funcionamento também, uh, que eu, eu percebi que eu entrava muito nisso. Pra eu criar algo legal, eu preciso surtar. Porque tantas vezes aconteceu que eu criei algo legal, mas que pra fazer isso eu tive que ir assim ó, pro chão, literalmente, e não dormir, e ter crise de choro. Que... A minha cabeça e a nossa cabeça, ela é muito boa nisso, e aí a gente conseguir sair disso e dizer assim, a gente não precisa enlouquecer para fazer algo legal.